Saudações povo, eu sou o Mr. Bonnie e sejam bem-vindos ao vídeo do mod de Fahrenheit Funk mais foda já feito por um brasileiro Esse é o mod do Young Lixo, que além de um trapper muito da hora, é um youtuber sensacional Se você não conhece, tem algo de errado com você Mas o melhor desse mod é que ele tem uma porrada de referência, inclusive a outros jogos como Mineirinho Fora o fato de que as músicas são simplesmente incríveis Eu espero que vocês gostem desse mod tanto quanto eu E é claro, não esquece o likezinho se você curtir, ok? Agora sem mais enrolações, bora pro vídeo Eita porra! Ué, Heart Young Lixo Eita porra oh. ah. Eita porra Caralho, do nada Mano, o Boyfriend é incrível, né Boop, Bah que foi isso? Ah, mas nem ferrando Ski-doop <risos> Quais as chances de eu batalhar com você? Onde em pelotas? Skidoop? <risos> Verdade, faz sentido. Deixando isso pra lá. Como eu posso sair daqui? Ski-doopu! Ah, então se eu cantar contigo em uma batalha de rap. Yep! Não fazia ideia, que genial! <risos> Nossa, até arrepiei. Com o swag, Oxi. Enfim, vamos acabar logo com isso. B. Com swag, Cool swag, Oxi. Mano, tem um. Ai, caralho, que susto. Tem um monte de imagem no fundo. Tem um mineirinho em cima da Girlfriend. O Tiba ali na esquerda. A voz dele ficou legal, mano. Ai caralho, nossa que erro tosco E ficou bem no estilo do Do personagem dele do... Da das mano Ficou bem bonitinho Será que ele jogou essa porra, mano? Verdade, é verdade, esse bagulho verde é o Chroma Key fudido do Gemma, please, véi. E ficou muito bem feitinha a voz do Boyfriend nesse aqui também, eu fiquei feliz com isso. Caralho, eu não fazia ideia de que esse mod era tão bonitinho assim, velho. Caralho, eu acho que é aquele... <risos> Aquele lado do ser humano Que tem um leve preconceito Quando, quando vê que alguma coisa Foi feita por brasileiro velho. Não imaginava que era tão bom assim Caralho Vou ter que mandar o solão Isso? Calma, Berdu. Já, me, já vejo isso aí. Ai, cara Essa música é uma música do Young Lixo Porque, tipo, tem muitas músicas dele que eu não ouvi, então não sei. Oh, yeah! Cansei disso. Eita porra. Pera. Quando foi que eu troquei de roupa? Mano, eu consigo imaginar a voz dele falando essas coisas, velho. O animador deve ter tido preguiça de animar tantos frames Para o incrível Young Lixo. Enfim. Tu se acha fodão e acha que pode derrotar qualquer um na rima. Mas eu não sou qualquer um. Cala a boca! Cansei desses big Boop chatos. Eu sou Young Lixo e grave bem esse nome. Serei o único homem que irá te derrotar. Duvido. Caralho! Que? Enfim. Vamos acabar logo com isso. Beleza! Tá gostando muito, Purple. E as poses que ele faz também são a cara dele, tá ligado? Foi um fã muito fã dele que fez isso, velho. É, acho que alguém não faria isso se não fosse muito fã dele, tá ligado? Pelo menos não com todo esse capricho, velho Oh yeah! Ai, calma aí que não... Faz tempo que eu não jogo, não tá tão fácil assim Da hora pra caralho, né, Enzinho? Tô curtindo também. Ai, carai. Ai, carai. Desconcentrei, desconcentrei. Calma aí. Músicas são longas ainda, mano. Além de tudo. A última música tem referência, Nice. Foda demais, foda demais. Eita! E aí? Ah! Vida boa, vida boa. <risos> Nem fodendo! Ainda foda Eita, Mano, tem cutscene e tudo, véi! Que mod foda! Que mod foda, mano! Caralho! <risos> Eu tô apertando coisa errada, eu tava apertando coisa errada. Tava com os dedos nessa tecla errada. Mano, eu queria muito ver a reação dele, velho. Lúcido, para de abrir os programas na Steam, velho. Tá toda hora aparecendo esse bagulho ali, filho da puta. Caralho, olha isso. Calma aí, meu irmão, que porra é essa? <risos> Olha isso! É o fucking Tiba. Ah, ele tá com o stand do Tiba, Agora que eu entendi! Caralho! Abriu de novo o chat, velho. Ai meu Deus, eu fico olhando pro chat, velho. Ruão. Eu, eu notei, eu entendi a referência, eu entendi. Referência Megalovânia. Ai, tá rolando a referência ainda, velho. Ai, ainda tá rolando, velho, que foda. Poder, poder. Ai, caralho Nossa, muito louca essa música, velho Que porra de mod é esse, velho? Não tem o que falar, velho. Que porra foi essa, mano? Que mod foda. Que mo... Não, apaguei pau. Apaguei pau demais, velho. Vamos lá. Free play. O que, que tem aqui? O que tem aqui? Tem mais música. Ok. Jokes. É do jogo dele, o ultimate chicken. Vamos. Ó, oh, collision. Ai, meu Deus. Vai ser o sprite do realista. Ai, caralho. Caralho! Ele tá falando cu. Cu pinto? Olha essa porra, é o um Match dois, velho, meu deus! Meu deus. Ele tá falando cu, não é? Não tô ouvindo errado, né? Cu, gosto! Mano, muito foda, velho. Eu tô jogado nesse mod, velho. Os caras fizeram uma porrada de coisa, velho. E aproveitaram e usaram o sprite do boyfriend pixelado pra fazer essa parada, velho. <risos> Lambe a cabeça do meu pau! <risos> Ai, que foda, velho! mano é muito confuso velho é muito rápido caralho muito foda muito foda <risos> Mineirinho, vamos ver, mineirinho. Crazy Pizza. Pizza maluca! Vai ter o um Sprite do mineirinho? <risos> ah, nem fodendo! <risos> Mano, que mod pica, velho. Ó! Oh? Mano, eu tô impressionado, velho. E olha o que eu perguntei pra vocês: se nesse mod tinha bastante coisa, a maior duvidando, tá ligado? Todas as músicas são muito fodas, tipo, muito da horas e gostosas de jogar, mano. Super bem mapeado, tá ligado? Muito caprichado esse mod, velho. Paguei pau demais, véi. Olha a cara do mineirinho de safado, véi. A cara de quem vai crashar o seu PC. Olha a musiquinha no fundo! É a musiquinha do mineirinho, véi. É um remix da música do Foda. Foda demais, velho. Nossa, genial, mano. Cada música que eu jogo, eu tô ficando mais impressionado, velho. Tô dançando de verdade. Eu também, mano. Eu tô insano aqui, velho. Parceiro. Pimentinha Ai caralho A cara do mineirinho lá em cima na barra Que coisa horrorosa Meu Deus, ah eu dei nota sim véi. Pimentinha É isso, mano, muito foda, velho. Mas só tem uma coisa errada nesse, nessa parte do mineirinho aqui, velho. É que o mineirinho tá bonito, tá ligado? E que nada deu errado até agora, tipo, nada bugou. Meu Deus, ok, agora eu spamei, foda-se. Esse final aí foi confuso pra porra. Uh, que isso, mineirinho? Você sempre volta pra me atormentar, hein, brother? Vamos ver o da galinha. Oh, muito foda, mano. Na moral, momento de admiração e mamação pro pro Vito, velho. O cara é genial, né, mano? O cara, o cara faz uns jogo muito foda, faz umas artes muito foda, faz música muito foda. Tem um canal engraçaralho, porra, vai se fuder, mano. Acho que dá para dizer que ele é o, tipo um dos meus youtubers favoritos, se não é o meu favorito, velho. Mano, eu... Confesso que eu vou ser meio poser de falar isso, mas eu não sei se... Eu imagino que essa música seja do jogo dele, né? Com certeza é. Porque eu não joguei. Ainda. Meu Deus, eu tô muito confuso, velho. Meu Deus Momento sério, é Momento concentration A galinhazinha do é muito fofinha, velho ¡Oh, huh? Mano, quanto tempo os caras demoraram pra fazer isso, velho? Ai meu Deus Caralhinhos voadores, mano